Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News eu vou te contar aqui rapidinho as últimas informações sobre o mundo dos games. Então bora lá. Foi anunciado hoje os jogos que estarão grátis para Xbox e também para o Playstation no mês de outubro. Os jogadores que são assinantes da Live Gold no Xbox... Tem direito a quatro jogos grátis por mês, dois jogos do Xbox One e dois jogos do Xbox 360 por causa da retrocompatibilidade. E os títulos que estão grátis no mês de outubro são esses aqui. Dear Katie, muito mudou. Estou em uma nova escola. Não real. But I'm not gonna let it me E para você que é assinante da Plus, os dois jogos grátis no PlayStation 4 vão ser estes aqui. Então esses aqui são os jogos grátis para vocês no Xbox One e também no PlayStation 4. Bom, galera, esse aqui é o Central News. Se você gostou desse vídeo e foi informativo para você, não esqueça de se inscrever aqui na Central para não perder nenhum vídeo do canal. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom, galera, aqui que falou com vocês foi o White. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui.